Olá, hoje a gente vai responder a dúvida do Bruno, que tem 36 anos e estava com muita dificuldade em ganhar massa muscular, usou testosterona 236, que é um valor baixo. Isso tem se tornado cada vez mais comum jovens com testosterona baixa, quando na cidade a gente esperava que tivesse com um pico de produção hormonal. E por que isso acontece? Principalmente por maus hábitos, sedentarismo, privação de sono, tabagismo, estresse, obesidade, todos esses fatores contribuem para diminuir a sua produção natural de testosterona. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os sintomas, as consequências da testosterona baixa, o tratamento. Tem alguma dúvida sobre isso? Comenta abaixo que a gente vai responder.